Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, resolvi gravar esse rápido vídeo aqui, ó, pra falar a respeito do Gel, tá bom? Ele vem aqui nessa caixinha super embalada, super discreta, tá bom? Mas já aviso logo, se você caiu nesse vídeo achando que eu só vou te falar os pontos positivos, só vou te falar as coisas boas do Gel, você tá muito enganado, tá? Tem muito vídeo na internet aí falando somente os pontos positivos e eu queria perguntar pra você. Pessoal, vocês realmente acreditam em Fórmula Mágica? Vocês realmente acreditam em tudo que estão falando na internet sobre esse produto? Pessoal, eu estou utilizando o libidigel há cerca de 5 meses, tá bom? E resolvi gravar esse vídeo para deixar pra vocês um alerta e dois motivos para vocês não estarem comprando o libidigel. Então assiste esse vídeo até o final, porque é muito importante vocês ficarem sabendo mais a respeito do libidigel, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, já queria mostrar pra vocês aqui, ó, eu tomava, pessoal, Viagra, tá, ó, tá da filas, tá bom? Mesmo tendo 28 anos de idade, o filho da mãe, né, do médico, pra mim não falar outra coisa, me receitou isso aqui, tá? Eu estava com problema de testosterona baixa, tá bom? Não tava conseguindo ter ereção de forma que eu conseguisse satisfazer a minha parceira, tá bom, pessoal? E o médico me receitou isso aqui. Tomando isso aqui, pessoal, realmente eu conseguia ter uma ereção ali de umas duas horas, conseguia cometer o ato sexual com a minha esposa, mas depois de duas horas o meu pênis caía e eu não conseguia mais ter ereção, tá bom? Então assim, isso aqui é uma ilusão. Além de ser uma ilusão, o Viagra, pessoal, ele dá ataque cardíaco. Tá bom? Ele só prejudica o nosso organismo, tá bom? Depois de pesquisar muito, eu vi que isso aqui é uma desgraça no nosso organismo. Foi aí que eu consegui achar esse gel, tá bom, pessoal? É, o gel, como eu falei pra vocês, ó, chega numa caixinha super discreta, tá bom? E, pessoal, o que eu queria dizer pra vocês aqui é o seguinte, né? É, eu não tava conseguindo satisfazer a minha esposa, entendeu, pessoal? A gente só brigava, a gente fazia sexo uma vez por semana, eu não conseguia satisfazer ela, entendeu? E a gente sabe que, assim... Quando a mulher não tem dentro de casa, ou ela vai tentar se satisfazer com o dedo, ou vai tentar procurar na rua, tá bom? Porque as mesmas necessidades que nós homens temos, as mulheres também têm. E a maioria dos casamentos aí estão acabando por conta de traição, por conta do que o homem não dá conta do recado dentro de casa, ou a mulher às vezes também está indisposta, não quer fazer sexo com o parceiro, porque o sexo, pessoal, é a conexão ali do casal. Se o casal não fizer sexo, vai ter traição e vai acabar a família. O bem mais precioso que a gente tem, pessoal, é a nossa família. Foi aí que eu fui atrás, mano. Pesquisei pra caramba e cheguei nesse gel, pessoal. E vou te falar uma coisa. Esse gel, ele realmente funciona, tá bom? Ele tem mudado a minha vida, tá? Pra vocês que não sabem, ó. Eu já tomei outros produtos também, tá? Ó, encapsulado. Tomei esse tal de tribulus aqui, ó. Esse extra size, mas pessoal, não adianta, tá bom? Pra você que quer ter um aumento peniano, que nem eu, eu tinha 14 centímetros, eu gozava em 5 minutos, eu não conseguia ter uma ereção satisfatória, tá bom? Pra você que realmente quer curar esses problemas, pessoal, a única coisa que vai te ajudar é o gel. Porque o gel você vai aplicar diretamente no seu pênis. Depois de pesquisar muito, estudar muito, eu descobri isso. Você vai aplicar o gel no seu pênis e ele vai entrar nos campos cavernosos do seu pênis, promovendo o aumento, promovendo a cura da ejaculação precoce e promovendo a cura da falta de ereção, tá bom? E no início do vídeo eu falei pra vocês que eu ia estar dando dois motivos pra vocês não comprarem esse gel. O primeiro motivo é. Seguinte, é se você não fazer o tratamento de forma correta. Se você comprar no site oficial que eu vou estar tá deixando pra vocês aqui no link da descrição, tá bom? É o único site que tem que vender esse gel oficial, tá bom, pessoal? Vocês entram lá e vocês conferem. Eles vão, se você comprar nesse site oficial, eles vão mandar no teu e-mail alguns exercícios penianos, tá bom? Você vai passar o gel no seu pênis e vai fazer os exercícios. Então não adianta você passar só o gel, você tem que fazer os exercícios pra você ter melhores resultados, tá bom? O segundo e último motivo pra você não comprar esse gel, pessoal, é se você for comprar em sites como LX e Mercado Livre. O único que é oficial e certificado pela Anvisa. É o que eu deixo pra você aqui na descrição. Eu vou estar deixando também o site do G1 pra vocês estarem entrando e vocês vão ver o que, que os especialistas, o que, que os urologistas, né, os médicos, estão falando sobre esse gel, pessoal. Esse gel ele é fantástico, ele mudou a minha vida, ele salvou o meu casamento, entendeu? Com cinco meses de tratamento, pessoal... Eu já consegui 5 centímetros de aumento peniano, coisa que eu gozava em 5 minutos, agora estou tô durando 30, 40 minutos na cama. E depois que eu gozo, pessoal, 5, 10 minutos depois, eu já tô pronto pra fazer uma segunda vez com a minha esposa, entendeu? O casamento tá totalmente renovado, pessoal. Eu indico 100%, tá bom? O site oficial aqui na descrição, se vocês quiserem conferir, tá bom? Vocês vão entrar lá, vocês vão ver que o próprio site do fabricante fala que é proibido a venda desse produto em Mercado Livre, e LX. Então não vale a pena, pessoal, É economizar 10, 20 reais aí e tá comprando um produto falsificado que vai estar tá fazendo mal à sua saúde, tá bom? Esse era o vídeo que eu queria deixar pra vocês hoje aí, tá bom? Um abração pra vocês e fica com Deus.